Olá amigo, olá amiga, ótima semana para todo mundo. Tempo instável, em Semana de muita instabilidade. Tem períodos de melhoria com sol, tem períodos de chuvas e trovoadas que podem ser fortes, como foram ontem em vários pontos, com problemas, infelizmente, na Grande São Paulo e em cidades do interior também. Litoral teve menos chuva, mas também foi forte em alguns lugares. E continua essa situação na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, e vai embora, e tem outra frente fria que tá indo lá no, no Rio Grande do Sul, tá chegando, vai trazer chuva para o carnaval, é verdade, tem períodos de melhoria, mas vem chuva aí, não vai ser aquele final de semana maravilhoso de sol de ponta a ponta, preparem-se aí para chuva também. Temperaturas elevadas 31 a 32 graus no litoral, na capital 30, no interior do estado até 34 graus. Um abraço a todos. O